Olá, tudo bem? Meu nome é Patrícia Piccoli, eu sou professora de hipnose, sou hipnoterapeuta e hoje eu trago mais um vídeo da minha série de vídeos de distorção de pensamento. Hoje eu vou falar de cobranças. Então, se você quer saber o que significa isso, fica comigo até o final desse vídeo para ver se você se encaixa ou se você conhece alguém que se encaixe e que você possa ajudar. Então vamos lá, cobrança. É Como o próprio nome diz, é você ter um excesso de cobrança, seja em, si, em cima de si mesmo ou de si mesma, ou seja, em cima do outro. O que significa isso? É quando, por exemplo, você fala algo pra você que você deveria fazer, que você tem que fazer, que você precisa fazer, como se você tivesse uma mãe ou um pai te falando pra fazer aquilo, como se fosse uma obrigação, então você se obriga a fazer aquilo. Ou quando você coloca no outro, o outro tem que corresponder a algo, o outro tem que fazer aquilo, o outro precisa fazer aquilo que você quer que ele faça e você coloca como se fosse uma obrigação que aquela pessoa faça. Por exemplo, quando você fala de você, quando você joga essa cobrança para si, se isso não acontece, o que, que acontece com a sua mente? Isso gera culpa. Você se sente culpado, culpada por não fazer aquilo, por não cumprir aquela obrigação que você se deu. E com isso você fica com aquela carga de estresse no seu corpo. E o estresse gera ansiedade, gera um monte de fatores negativos em você, mesma, em você mesma. Então, quando você coloca uma carga excessiva de cobrança, de obrigação em você, você gera uma culpa extrema e aí isso te trava, isso te bloqueia. Assim como quando você coloca na outra pessoa. Então, quando você coloca uma cobrança na outra pessoa, um excesso de cobrança, de expectativa naquela pessoa, quando ela não cumpre aquilo, o que, que sugere em você? Sentimento de frustração, sentimento de estresse, sentimento de decepção com aquela pessoa, porque você colocou uma cobrança e uma obrigação que era sua e não dela. E com isso, ela não satisfaz o que você gostaria que ela, que ela fizesse. Então, quando você gera esse excesso de cobranças, tanto em você quanto na outra pessoa, isso gera um excesso de sentimentos, uma carga muito forte, tanto em cima de você quanto em cima da outra pessoa. Quando você tem excesso de cobranças em você ou no outro, isso parte do princípio o perfeccionismo. O que, que significa isso? Significa que você está exigindo de si ou do outro a perfeição Significa que pra você é impossível errar Não existe a possibilidade de erro Todas as vezes que você erra, gera uma culpa gigantesca Porque você deveria ter feito aquilo, não deveria ter feito isso Ou quando aquela pessoa erra, ah, aquela pessoa ela não fez do jeito que você gostaria Que você tinha falado para ela fazer aquilo Que ela não deveria ter feito e tudo mais Então isso parte do princípio que todos têm que ser perfeitos. Existe um crítico interno aí dentro, aqui na sua mente, que está o tempo todo exigindo perfeição de você e dos outros, de você e dos outros, exigindo que você faça tudo certo e nunca erre. E com isso, você acaba se impedindo de realizar algo, porque a cobrança interna é tão grande que por medo de errar, você não faz. Por exemplo, vou dar um exemplo de alimentação. Eu recebo muito no meu consultório. Então, a pessoa ela tem que fazer uma dieta muito restritiva. Ela está se exigindo essa dieta. Mais do que nutricionista, nutrólogo, ela mesma está se exigindo essa dieta extremamente restritiva. E aí, ela acaba falhando. Quando ela falha, ela gera uma culpa tão grande, ela gera uma, uma coisa tão grande em cima da mente dela, nos ombros dela, que ela desiste, ela não faz mais aquilo. Ou, às vezes, ela nem chega a fazer a dieta restritiva com medo de falhar na dieta, por causa do excesso de cobranças, por causa do crítico interno gigantesco que está lá dentro. Como se, se por acaso, ela errasse, ela fosse ser colocada de castigo ou fosse apanhar. Mas entenda uma coisa, todos nós somos humanos, todos nós temos o direito de errar. É normal e é humano falhar. Não significa que você deve aceitar o seu erro. Mas só significa que você não precisa se dar uma chicotada todas as vezes que você erra. O que você pode fazer é aprender com esse erro. É pegar esse erro, entender onde você pode fazer melhor e motivar-se através de uma coisa positiva, de um aprendizado. Vamos dar o um exemplo de novo da dieta. A pessoa está fazendo uma dieta restritiva no qual não pode comer doce. E ela, sem querer, né, ela acaba caindo numa tentação e ela come um doce. Ou até automaticamente ela nem percebe, ela come um doce. Se ela tem a distorção de pensamento de cobrança, ela vai fazer exatamente o que eu disse antes. Ela vai gerar uma culpa e com isso ela vai se sentir muito mal, ela, vai desistir da, ela pode desistir da dieta, ou ainda ela pode desistir da dieta naquele dia. Ou ela pode simplesmente achar que ela não serve para aquilo, então ela tem um excesso de cobrança gigante, ela tem um crítico interno gigantesco. Quando ela aprende com o erro, ou seja, quando ela usa a motivação sem ser pela dor, mas sim pelo prazer, ela pega aquele erro que ela teve, aquele doce que ela comeu, e ela para e ela pensa, ok, eu errei, eu não deveria comer esse doce. Mas como eu posso fazer diferente da próxima vez? O que será que está fazendo com que eu como o doce nesse momento? O que será que fez com que eu como esse doce? Será que eu estou estressado, estressada? Será que eu estou passando por um momento de tristeza? Será que eu acabei me sentindo com fome porque eu comi pouco, então talvez eu precise conversar com meu nutricionista, com meu nutrólogo, para colocar alimentos que me deem mais saciedade e aí com isso eu não fique com fome? Será que eu estou passando por uma TPM, se for mulher? Então você precisa entender o que é que está fazendo com que você tenha essa vontade de comer doce, para você aprender com isso e com isso você fazer diferente da próxima vez, você aprender com esse erro. Então a cobrança ela não é ruim, a cobrança em excesso é que te deixa com culpa, te deixa com frustração. Quando você cobra demais de alguém, às vezes até inconsciente, às vezes você nem fala para aquela pessoa. Por exemplo, você mora com seu marido, com a sua esposa e aí você exige que aquela pessoa faça tal coisa mentalmente e aquela pessoa não faz. E aí você fica frustrado, frustrada com aquela pessoa, você fica bravo, fica bravo. Às vezes a pessoa não sabe nem por que e você está bravo. Ou quando é, por exemplo, um chefe ou um subordinado, quando você gostaria que aquela pessoa fizesse da forma como você faz. Mas ela não faz, porque cada pessoa é de um jeito. E aí, quando a pessoa não faz, isso gera estresse, isso gera frustração com aquela pessoa, e você vai se sentir mal, e aquela pessoa vai cair no seu conceito, e talvez seja somente o jeito dela trabalhar, talvez se você aproveitar o jeito dela trabalhar de uma outra forma, você consiga entrar em harmonia com ela no seu trabalho. A questão é, tira esse excesso de cobrança, tira esse crítico interno, e não é fácil você tirar de um crítico interno que está com você há todos esses anos. A questão maior é, mais uma vez eu foco, se você assistiu, não assistiu os meus vídeos de distorção de pensamento, assiste. E se você já assistiu, você sabe muito bem que eu falo sempre para você fazer o aprendizado da situação, para você aprender com esses erros, para você tirar esse aprendizado e com isso você saber como você pode fazer diferente da próxima vez. Por exemplo, no caso do trabalho com o seu subordinado ou com o seu chefe, quando você viu que a forma de trabalhar não deu certo, como é que você pode trabalhar de uma forma diferente? Será que você pode falar diferente? Será que você pode explicar a tarefa melhor? Será que você pode sentar com a pessoa e perguntar se ela entendeu e pedir para ela te explicar? O que será que você pode fazer para que essa tarefa que você deu seja entendida, compreendida ou passada da melhor forma possível, ao invés de gerar a frustração e a expectativa que aquela pessoa vai fazer exatamente como você quer. Talvez valha mais a pena você falar como você quer que seja feito. Então, tira o aprendizado da situação e pare de se motivar pelo chicote, pare de se cobrar tanto. Às vezes as pessoas elas se cobram tanto e às vezes quando tem uma pequena falha, ela comete uma outra distorção de pensamento, que é o filtro negativo, ela já não consegue mais ver nenhuma coisa positiva nela. Então, comece a olhar as coisas positivas também, para que você comece a tirar esse crítico tão forte da sua mente. Suavize esse crítico, entenda que ele é importante para você, para que você faça as coisas bem feitas, desde que isso não gere esse sentimento de culpa ou pior, desde que isso não te trave, tá bom? Então é isso, eu espero que esse vídeo tenha feito muito sentido para você e se você descobriu que você tem aí um crítico interno muito alto, Converse um pouquinho com ele para ver se você dá uma reduzida para que ele entenda que as pessoas são humanas, seja você, seja as outras, e tem sim o direito de errar. O importante é aprender com o erro. Então é isso. Eu acho que eu te vejo no próximo vídeo. Um grande beijo para você!